Para podermos entrar na questão da gratidão, foi publicado aqui nos Estados Unidos um livro que se chama Pequenos Milagres. Esse livro foi escrito por duas jornalistas judias, Judith e Ita Halberstram. A pronúncia minha é um pouquinho diferente da realidade. Então, no livro ao prefácio, elas colocam uma frase de Albert Einstein. Einstein dizia, na sociedade, há dois tipos de indivíduos. O primeiro deles, aqueles que não acreditam em milagres. E o segundo tipo, aqueles que acreditam em milagre. Eu faço parte do segundo grupo, acredito em milagre. Não o milagre que violenta as leis do universo. Mas a esse milagre de acontecimentos inesperados, de ocorrências, a esta lei extraordinária das coincidências. Vamos pela rua pensando numa pessoa, e ao dobrar a esquina encontramos a pessoa. E então dizemos, mas eu vinha pensando em você. E eu também. E Jung chamava lei da sincronicidade. Nós espíritas chamamos da intuição. Pouco importa o nome, mas é um milagre. É quase um milagre este acontecimento improvável, cuja possibilidade é muito remota. Com esta apresentação, elas narram vários casos que são verdadeiramente milagrosos, quase que impossíveis de acontecer dentro da craveira comum. Por exemplo, nos anos 60... Quando o movimento hippieísta tomou conta da América, da Europa e logo depois do mundo, em Cleveland, Ohio, um jovem de 20 anos, descendente de judeu, está conversando com seu pai. O Sr. Hincolz é um sobrevivente do holocausto judeu. E o jovem, Joey, diz-lhe com toda aspereza, papai... Eu tenho que sair da América. Eu detesto o sionismo. Eu não gosto de ser judeu. Estou cansado, papai. Quero viajar à Índia. Quero conhecer o mundo. Você colocou uma importância numa conta bancária em meu nome. A minha namorada também, Sara, pensa como eu. E nós resolvemos viajar à Índia. Aquela Índia dos Marajás dos gurus, foi o período do amor e da flor que terminou na conquista da AIDS, pelo sexo desvairado. E então o pai, Adams Hinkles, foi tomado de espanto e perguntou, oi, você é meu filho único, depois do holocausto, da nossa raça, eu vim para a América, eu sou sobrevivente. Eu sobrevivi ao holocausto, meu filho, para mandar a tradição judaica para o futuro. Abraão falou que nossos filhos, nossos descendentes seriam tantos quanto os grãos de areia das praias do mundo. E você deve estar brincando. Você odeia o judaísmo, meu filho? Sim, papai. Eu odeio o judaísmo. Já não suporto a nossa alimentação especial, os nossos hábitos. Eu desejo a liberdade, papai. Eu não gosto da América eu desejo viajar, viver com a minha namorada. Então, papai, eu desejo pedir-lhe que abençoe, porque nós vamos viajar. O senhor Ricos permaneceu trêmulo, lívido. Meu filho, você é a minha esperança. Você é tudo aquilo que me restou da vida. A minha primeira mulher foi assassinada pelo nazismo. Meus pais, meus familiares, eu sobrevivi meu filho para poder construir uma nova sociedade. E você diz que odeia a nossa tradição, odeio papai. Então o senhor Rico cambaleou um pouco e disse-lhe: Fora miserável, filho ingrato, e não pode haver pior ingratidão do que a dos filhos para com os pais. Buda já dizia 580 anos antes de Jesus que nós os devemos amar como devemos amar a nossa mãe. Amar ao próximo como se for a sua própria mãe. E quando o discípulo perguntou-lhe, e se a mãe não merecer o amor? A mãe, disse Buda, sempre merece o amor. Porque se ela é uma mãe perversa, uma mãe alcoólatra, uma mãe vulgar, ela é uma mãe doente. O fato de não o haver abortado merece a sua gratidão a esta mulher que ele deu a vida quando o filho é ingrato não há justificativa porque ser pai, ser mãe trata-se de um ministério divino, são co-criadores com Deus mas se por acaso eles foram maus e perversos, o problema é deles não é problema nosso a dificuldade é deles não é dificuldade nossa então é necessário que nós tenhamos este sentimento de gratidão ao lar onde nascemos. Mas continuando, o jovem Joey volta-se para o pai e diz, muito bem, se é isso que você quer, eu não voltarei nunca mais à sua casa. Adeus, papai. Filho ingrato, não volte aqui mais nunca. E Joey viajou, foi para a Índia com Sara, a sua namorada. Cinco anos depois, ele estava caminhando por uma rua de Bombay, onde morava, quando de repente encontrou um colega de Cleveland, Sand. Olá, Sand, que faz você da Índia férias. E você aqui, Joey? Bem, desde que eu saí da América, eu estou residindo aqui. Joey, mas que bom encontrá-lo. Milhares de quilômetros distantes. Essa cidade é super populosa que dizer, ah Joy desculpe-me receba meus pêsames pêsames? sim da morte de seu pai você não soube? não, não soube ninguém lhe comunicou? não é que eu viajei e não deixei endereço ah Joy desculpe-me mas o velho Adams morreu faz pouco tempo Joy teve um choque <coughs> havia se passado um período de cinco anos e quando se é jovem, se tem o direito de ser estúpido. Cinco anos depois, diminui a estupidez. E a pessoa amadurece com o sofrimento da vida, que é o grande mestre do nosso existir. Então, ele disse, não sabia. De que morreu o papai? Ninguém sabe, Joy. Ele foi ficando triste. Foi ficando triste. Depois, ele fez uma viagem a Jerusalém. E quando voltou, segundo eu soube, Negou-se a se alimentar e o médico disse, é uma psicose maníaco-depressiva, era o diagnóstico da época. Hoje diríamos, é um transtorno bipolar da afetividade, uma depressão. E ele morreu. Então, Joe disse ao amigo, não, fui eu quem o matou. O desgosto, o filho ingrato, como agora eu penso diferente. A vida tem sido tão severa para nós para mim, para Sara eu me lembro do lar com imensa saudade eu me recordo da família eu matei papai oh Joy, desculpe -me. não, não, você fez muito bem então Joy foi correndo para casa Sara papai morreu e ela disse, bem, já era um homem de idade não Sara, não é isto foi a forma como ele morreu eu matei papai eu dei-lhe um copo de veneno que ele foi sorvendo longamente. Toda a sua vida é a esperança em mim. E eu, ingrato e estúpido, no ardor da juventude, disse que odiava o judaísmo. É claro que eu não gosto, mas não precisava dizer. Dizer-lhe que odiava o sionismo é muita maldade. Sara, você ainda me ama? Lógico. É claro, eu quero lhe pedir um favor. Eu desejo ir a Jerusalém... Em gratidão... A papai... Ele amava tanto Jerusalém... Joy... Eu não irei a Jerusalém... Mas Sara... Eu agora vou carregar o complexo de culpa... Ele suplico... Vamos a Jerusalém... É uma homenagem que eu quero prestar a papai... Em nome da minha gratidão... Por ter sido um pai... Extraordinário... Uma semana depois... Os dois saltaram no aeroporto de Tel Aviv, a moderna capital de Israel, e de imediato, mochila nas costas, pegaram um ônibus e foram à cidade velha de Jerusalém. A história, eu narro-a pela minha própria emoção, e a interpretação de agora por diante é minha, não é das autoras. De repente, quando chegam a Jerusalém, algo de estranho acontece em Joy ele sente uma força incoercível que o vai levando na direção da cidade velha até a imensa parede que restou do segundo templo de Jerusalém, aquele que foi derrubado no ano 70 por Tito, o filho do imperador Vespasiano que sitiou Jerusalém por dois anos e quando venceu os judeus destruiu o templo não deixando pedra sobre pedra, então ele estava diante do muro, das lamentações, ali estavam aquelas pedras, sagradas para os judeus, pedras, que pesam em média de 10 a 20 toneladas, cada uma, superpostas, segurando, o lado oeste do monte Sion, a uma certa distância, aquela, pequena parede feita de madeira, para separar o recinto sagrado do judeu ora e a multidão Joy começou a sentir algo estranho ele olhou aquelas pedras venerandas e foi atraído até a porta de entrada onde estava o rabino perguntou-lhe, posso entrar? eu sou judeu americano sim, mas tem que cobrir a cabeça mas eu não trouxe chapéu, não trouxe solideu passe ali Pega o jornal, dobre-o e cubra a cabeça para se aproximar do muro dos recados ao Senhor. Sara negou-se e Joy entrou, cobriu a cabeça e aproximou-se daquela muralha em cujos interstícios, em cujas fendas são colocados milhares de pequenos bilhetes desde o ano 70 até hoje. Periodicamente são retirados para dar campo para que outros sejam colocados e ele notou que todos oravam oscilando-se ali estavam os judeus ortodoxos com as características tradicionais outros a paisana então ele ficou junto de um jovem e perguntou o que é que você está lendo o jovem sorriu e disse judeu americano hein o seu assento é típico eu estou lendo a Torá o nosso livro sagrado e onde eu encontro uma Torá ali naquela banca, você deixa um documento de identidade, ele empresta, e depois você devolve, recebe seu documento, Joe foi pegar a Torá, o livro de capa preta, a Bíblia hebraica, aproximou-se da parede e perguntou, já vi agora, abra ao acaso, ele abriu ao acaso, e saiu o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. A palavra maravilhosa do salmista entrou na alma de, de Joy. E terminava dizendo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu me acompanhas, o teu cajado me sustenta, o teu bastão me segura, tu me preparas um banquete diante dos meus inimigos. Então Joy começou a chorar. Era o salmo predileto do seu pai. Parecia que a sombra do seu pai... Estava ali orientando o filho... Então o jovem judeu perguntou... Por que a emoção? Porque eu sou um parricida... Eu matei papai de desgosto... Mas como é? E Joyce sintetizou para o jovem... O que é que eu posso fazer? Peça-lhe perdão... Escreva um bilhete a seu pai... E coloque aqui... Num buraquinho qualquer... Não vai ser fácil... Mas enrole bem fininho e coloque aqui no muro dos lamentos. Joy pegou de um pedaço de papel que o amigo lhe deu e escreveu, Papai, perdoe-me. Eu era tão estúpido, papai. Eu amo você. Sinto imensa saudade de você. Perdoe-me, papai. Eu tenho uma gratidão profunda por você. Se for possível, onde você estiver, se estiver, perdoe o seu filho. Com todo o carinho, Joy dobrou, dobrou e saiu procurando o lugar do muro, até que ele encontrou uma fresta, empurrou e quando empurrou, caiu um papelzinho que estava lá dentro. Ele achou estranho, aquele papel estava amarelado, manchado. Ele apanhou para botar no lugar, mas quando ele apanhou, teve curiosidade. O que estaria escrito ali? Ele abriu o papel e ficou estarrecido. Joy, meu filho, eu venho aqui lhe pedir perdão. Desde que você se foi, estou morrendo, Joy, de saudades. Perdoe o seu pai. Nós, os idosos, somos muito intransigentes. Quando ele mandei embora, eu não quis mandar embora, Joy. Eu irei morrer de remorso por haver sido duro com você. Perdoe-me, meu filho. Com grande ternura, seu pai, Adamas Rincols. Ele ficou estarrecido. Centenas de milhares de papezinhos. E a sua mão foi exatamente onde estava o papel que seu pai escrevera um ano antes. Então ele disse para o jovem: leia, leia, veja que coisa surpreendente, um milagre. Isto é um milagre. O jovem leu e disse, é um milagre. E agora o que você é vai fazer? Não sei. Não tenho a menor ideia. Se você quiser hospedar-se, há uma pousada ao lado da escola rabínica. Você pode hospedar-se, mas eu estou com uma namorada. Não há problema. Você fica na sessão masculina, ela na sessão feminina, e depois vocês tomam decisão. Ele se reanimou, correu, entregou a Torá, saiu com o jovem, Sara, meu novo amigo. Ele me está apontando uma pousada aqui perto. Eu não irei. Eu prometi vir a Jerusalém. E agora quero voltar. Mas, Sara, lei obediente de papai. Não, não me interessa. Eu odeio o judaísmo, como você sabe. Mas, Sara, eu tenho culpa e quero reabilitar-me. Joy, eu não ficarei em Jerusalém. Sara, dê-me uma chance. Não a darei você é realmente ingrato. Você abandonou seu pai e agora me abandona. Porque as mulheres sabem torcer a coisa. Era ela que não queria ficar, mas era ele quem a abandonava. Ele disse, mas Sara, eu não ficarei. E você está me abandonando, Joy. E naquele conflito, ele optou por ficar. O jovem levou à hospedaria e se passaram três anos. Três anos depois, Joy estava fazendo o curso de rabino e deveria receber a condição de rabinato dentro de um mês. Então, seu mestre rabino lhe disse: Joy, para ser rabino é necessário ser casado. E você tem que se casar, mas eu não tenho namorada. A minha namorada é Sarah. E Sarah voltou para a Índia. Joy. A minha mulher é uma excelente casadora. As mulheres são assim, adoram o sacrifício dos homens. E eu já falei tanto sobre você que ela já lhe arranjou uma noiva. Ué, então aqui é assim, não, não é exatamente isso, mas é que minha mulher, conhecendo a sua psicologia, arranjou uma namorada para você. Você não vai perder nada. Na hora que você olhar a sua namorada, vai apaixonar-se e vai casar-se com ela mas eu nem a conheço. Mas não precisa conhecer, Joy. Depois a gente conhece. O amor é melhor quando é com pessoa desconhecida. Quando é conhecida, a pessoa usa tanto que depois do casamento já não tem encanto. Então, é melhor a surpresa. Você poderia ir à nossa casa sexta-feira antes do sábado, que começa às 18 horas? Sim, como não? Irei para um chá. E você irá conhecer a sua noiva... A minha mulher vai ficar muito feliz. combinaram? E na sexta-feira, às 14 horas, Joey foi à casa do seu mestre, já paramentado de negro, com o cacho lateral, significando o ortodoxo, com as amarras da escravidão no Egito, da escravidão na Babilônia. Quando chegou, o mestre recebeu com imensa ternura e chamou a esposa. A esposa veio feliz mas você é exatamente como eu pensava. Meu marido me tem falado sobre você, e você é aquilo que eu escolhi para sua esposa. Quer conhecer a sua futura noiva? Ele disse, não, eu quero conhecer a futura candidata, porque ainda não é minha noiva. Então, passe para o lado das mulheres. Ele foi, e numa sala contígua, estavam as jovens conversando, as mulheres não são de falar muito, nem de falar alto, estava ali conversando alegres e ela a Dema se aproximou de uma jovem loura tocou no ombro e quando a jovem se voltou que Joe olhou Sara Joy o que é que você faz aqui vestido com essa fantasia Sara eu serei rabino e daí e o que é que você faz aqui Sara você não disse que ia embora disse mas não quer dizer que eu fui eu disse, bem, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar para falar melhor o idish. Quero conhecer a história deste povo. Afinal, mesmo que eu não goste, é o meu povo. E, Joy, apaixonei-me pelo meu povo. Eu comecei a frequentar a escola para futuras mulheres de rabinos. Ela é a minha mestra. E você, o que, é que faz aqui? Bem, eu fui para a hospedaria... E na hospedaria eu conheci o mestre. Já que eu estava aqui, eu a queria aperfeiçoar no idish e queria conhecer a história deste povo fascinante, este povo arrebatador, este povo da tradição. E você, rabino? Mas para ser rabino é necessário casar. É necessário casar, Sara. E como você sabe, a mulher do rabino disse que eu tinha uma noiva e que essa noiva é você. O que, é que você acha? Promete não me abandonar outra vez? E então, as duas autoras judias americanas asseveram que Joe e Sarah casaram-se graças ao fenômeno da gratidão. Ao velho Adams Rincolos, que os trouxe e os guiou psiquicamente no fenômeno mediúnico da intuição, até a parede imensa do muro das lamentações, que a partir de agora, quando eu tomei conhecimento, eu passei a chamar o muro da gratidão. Porque todos nós temos nossos muros de lamentação, onde colocamos nossas queixas, nossas reclamações, onde nós colocamos nossos estados de amargura, quando deveríamos ter a parede da gratidão. Onde colocaremos diariamente um bilhete, mas um bilhete dizendo, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo dia de saúde. Muito obrigado pela enfermidade, que mostrou quão frágil eu sou. Muito obrigado pelas bênçãos, mas muito obrigado também pelas experiências, pelos insucessos. O caminho do êxito é feito de insucessos. E em nossa vida sempre temos muitas pessoas que são as matrizes, as causas básicas da nossa felicidade.